Abraça Satuba. Salve, 20 meses dando dieto para você, Gal. Tamo Tem junto. MJ. Tamo Te junto. amo, menor que 3. Tamo junto.